E aí beleza? Ezequias é Elojoeiro com mais uma dica No vídeo calibre de hoje eu apresento para vocês aqui o ETA 7758 É um mecanismo suíço fabricado pela ETA de 1985 e descontinuado em 2003 E foi substituído pelo modelo ETA 7751 é utilizado em várias marcas de relógio, como o Brighton, por exemplo. É um cronógrafo automático, com proteção contra choque no encla -block. Sistema do rotor do automático, ou massa oscilante, é de rolamento. Um minidirecional, ou seja, carrega a corda para um lado e para o outro. Ele tem uma alavanca de regulagem extra para uma melhor precisão, além das duas tradicionais que a gente já conhece. Mostrador tem um contador de segundos da hora principal, que é esse ponteiro menor. No cronógrafo tem um contador de segundos em 1 barra 8 segundos ou segundos por segundos Tem um contador de 30 minutos. Que é um ponteirinho menor acima. E tem também a marcação de fase da lua. Tem 25 rubis. Que são as pedras ali que ficam nos eixos das engrenagens. Para reduzir o atrito. Reserva de marcha de 46 horas. E 28.800 batidas por hora. Que dá 8 batidas por segundo. É isso aí, vocês conhecerem um pouco dessa magnífica máquina e eu fiz uma manutenção completa dela, que já estou na edição, breve será postada aqui, você vai ver no card aqui assim que for postar, beleza? Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, até o próximo vídeo.